Bom, então, dica rápida de hoje aí. Ele vem Gabriel Guedes, tá? Vou tocar o solinho aqui e já passo. Música ah! Pausa rápida no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha com os amigos, ativa o sininho aí. E não deixa de comentar, cada comentário que você faz aí, me dá conteúdo pra estar tá fazendo, né? E eu sei que o conteúdo tá servindo, ok? Então eu conto com a colaboração de vocês aí. Solos pequenos, a gente vai estar tá passando nessa série diária, ok? Solos maiores, segunda, quarta e sexta, ok? Então comenta aí, dá uma força pra gente aí. Bom, então solo bem fácil aí, vou tocar ele lento, basta você acompanhar aí, ok? Aqui, né? Depois vem aqui, oitava, né? Ok? O lancezinho tá no bend no final aí, né? Então é isso. Espero que tenha te ajudado aí. Tá? Se você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp, faça parte com a gente lá. Vai ter o link na descrição aí. Tá? Tem uma série de links úteis aí na, na descrição do nosso vídeo. Beleza? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.